Beleza, galera? Canal Faixa Verde no ar. Meu nome é Carlos Risato e você vai aí... Clicando aí para se inscrever no canal e curtir no melhor aí com certeza E Cup Red, o jogo exclusivo aí do Xbox One Vai estar tá aí disponível para os jogadores da Nintendo Isso mesmo, o jogo agora passa a ser parte integrante aí Do portfólio de jogos do Nintendo Switch Então a partir do dia 18 de abril O jogo estará disponível aí para você baixar aí na loja da eShop Da Nintendo, né? Então, uh, o jogo... Jogo índio que ele tem lá um desenho lá de é, mais ou menos baseado aí nos desenhos animados de 1930, 1940, né? Então são duas xícaras que vai lá tirando lá nos personagens lá. Inclusive a gente vai fazer uma live no canal sobre esse jogo na, na na plataforma do Xbox, né? Então pra galera tá vendo como é que é o jogo, mas tem vários vídeos aí que você pode pesquisar pela internet de como é o jogo. Mas Cuphead estará disponível aí é, para baixar. Ainda não se sabe o valor, quanto que vai estar tá custando, mas a Nintendo já anunciou que está disponível aí o jogo. Um abraço galera, até mais, esse é o canal Faixa Verde.